Dois exercícios para turbinar as suas coxas e empinar o seu bumbum. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem que se inscrever, tá? Só se inscreve, toca nesse sininho. Na dica de hoje, nós iremos fazer o seguinte. Dois exercícios, como eu falei. O primeiro, o agachamento. O agachamento que eu vou trazer, você vai fazer com os pés paralelos, a largura... Ou do seu quadril, ou mais largo do que o seu quadril, a largura dos ombros. Aqui eu estou trabalhando com a largura dos meus ombros, tá ok? A largura dos meus ombros. Aí você vai ver se você vai preferir trabalhar a largura do seu quadril ou a largura dos ombros. Ok, até aí, salvo. Vou ficar na diagonal para você visualizar melhor o movimento. Você tem que flexionar as suas pernas, dobrar, vamos usar a linguagem popular. Você vai dobrar as suas pernas, só que você vai projetar o seu bumbum atrás. Você vai colocar o bumbum para trás, flexionar aqui é dobrar as pernas, ambas as mãos à frente, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, chega o máximo que você puder e volta à posição inicial. Professor, eu não consigo ir até lá embaixo. Meu joelho dói, dói muito, estala. O que, que eu tenho que fazer? Primeiro, tem que ter a liberação do seu ortopedista, do seu médico de confiança para saber se você pode ou não fazer atividade física. Ok? Só que você pode. Então, o que, que você vai fazer? Vamos lá, para outra dica. Você vai agachar e para. Paradinha nessa posição e aí você vai contar quantos segundos você consiga fazer ou consegue fazer o exercício em isometria. Pode parar mais embaixo, pode parar mais em cima, você que vai determinar da maneira que não sinta dores na sua patela. Vamos usar o nome popular, joelho. Então você não pode sentir dores nos joelhos, tá ok? Isso é muito importante. Mas, para quem não sente dor, vamos fazer uma sequência? Vamos fazer uma sequência comigo. Abriu a perninha. 3, 2, 1. Desceu. 1. Um, volta à posição inicial. 2. Volta à posição inicial. 3. Estou fazendo muito rápido, eu faço devagar. 4. Vou mais devagar. Isso, 5, perfeito, vamos a 6, vamos a 6, vamos a 6, 6 e vamos a 7, 7, vamos a 8, vamos dar uma intensificada, 8, sobe, 9, sobe, 10, sobe, é assim que eu passo para os meus alunos, meus alunos Lá na academia, ou presencial, ou personal, que eu dou muito personal, aí sim eu passo para os meus alunos pegando fogo. Mas vocês vão devagar, passo a passo, para vocês poderem aprender. O outro exercício que você talvez não conheça, eu vou fazer bem devagar, presta atenção, já dá um joinha que eu sei que você está gostando dessas dicas aqui. Faz o seguinte, olha só, os pés estão paralelos. Pés paralelos. Nada mais é do que um do lado do outro certinho. Aí você vai fazer o seguinte. A perna direita, ela vai atrás, fica nessa posição. Muita gente perde o equilíbrio. Professor, por que você não perdeu o seu equilíbrio? Porque eu não parei ou posicionei a perna justamente atrás da outra. Eu coloquei na diagonal. De lado, então aqui ó, jogou na diagonal lá atrás, parou, perfeito, fez isso aí. Agora vem o pulo do gato. Não é a perna da frente que vai dobrar, é a perna de trás. Então você coloca a sua mãozinha assim, esses quatro dedos aqui atrás do seu joelho e dobra, ó, ó, só dobra ela, isso, sobe. Isso, perfeito. Viu? Não foi na frente. Eu não joguei o corpo para frente. Eu continuo aqui, paradinho aqui. Coloco a mãozinha aqui atrás ó. empurro. Um, uh, perfeito. Vamos lá. Dois, isso. Três. Aprendeu essa técnica. Mudou o lado, mas aí vem o bônus que eu vou mostrar. Jogou a outra perna, vai posicionar e vai descer. Vamos lá. Colocou a mãozinha atrás. Um perfeito 2, perfeito e mais uma três perfeito qual é o bônus que eu quero demonstrar aqui? que é para pegar fogo no seu glúteo vamos lá vamos fazer direto agora, tá? você vai colocar a perna atrás vai agachar vai ficar em pé em vez de trazer a perna para frente joga acima parou Agachou Acima Parou Agachou Acima Parou Agachou Acima Parou A outra perna Vou fazer virado para lá Para você ter uma boa visualização Pés paralelos à largura do quadril Desceu, jogou atrás Fez o um movimento Subiu Um Isso Dois, embora menina! Três, mais um... Quatro, e o último... Cinco! Fazendo, olha... Não tenho que esconder para vocês. Vocês sabem que eu sempre fui franco, Principalmente aqueles que já me seguem há muito tempo. Você que chegou agora, não me conhece, está conhecendo, assista meus vídeos e vai ver que eu falo direto, na lata. Se o exercício não der resultado, eu nem trago. Não trago. Só trago aqui o que eu faço, o que eu vejo que é fácil de fazer e que não é aquelas coisas. Enfim, faça esse treinamento pela liberação do seu médico. Vai lá embaixo nos comentários. Aproveita, tem um blog que a minha equipe montou gratuito de ganho de massa magra para você poder tirar o máximo proveito das dicas que tem lá de alimentação, dicas de muita coisa, e aí a alimentação mais o treinamento, igual o resultado que você procura, compartilha, se puder ser membro do canal, ajuda, porque aí eu vou poder trazer ainda muito mais coisas aqui junto com a minha equipe, muito obrigado pelo carinho, até nosso próximo encontro.